Fala aí família de loucos por drywall, tudo bem? Você não sabe onde eu estou, eu estou dentro do laboratório de qualidade da âncora Onde possui o certificado ISO 9000 e o certificado do Inmetro Constando que os produtos que saem aqui da âncora São produtos que realmente atendem às normas do mercado Eu vou falar aqui algo que você que trabalha aí no mercado, você sabe do que eu estou falando Existe parafusos DTA, parafuso DTA é o parafuso que a âncora fornece para fixação das placas nos perfis de drywall. Existe né, aí no mercado, às vezes você compra uma caixa de parafuso e essa caixa de parafuso tem vários parafusos estragados. E aí eu quero até te pedir, se já te aconteceu isso, coloca aí no comentário. Coloca assim, cara, eu já comprei realmente parafusos que às vezes estão com a pontinha de Philips de encaixe tampada, estão com a ponta agulha estragada, o parafuso não consegue fazer uma boa perfuração e às vezes parafuso sem rosca, eu já, eu já comprei caixas de parafuso que tinha parafuso sem rosca, ou seja, você compra uma caixa com mil parafusos e acaba utilizando menos de mil parafusos porque muitos desses parafusos são jogados fora, só para você ter uma ideia Aqui quando chega um lote, a equipe do laboratório, eles vão testar as amostras desse lote e você vai ver que aqui eles têm vários aparelhos que vão desde o teste de longevidade desse material até o teste de qualidade, de rosca, de amostragem, desencagem, tudo é verificado antes desse material ir para o mercado, por isso que o parafuso da âncora com certeza um dos melhores parafusos hoje no mercado do brasil quando se trata de parafusos é, e materiais de fixação que a âncora fornece então eu quero agradecer aqui a âncora por essa oportunidade de estar visitando o laboratório estar tá visitando toda a empresa está participando desse momento aqui é, trazendo o treinamento de drywall que é uma empresa que investe na capacitação dos seus funcionários e mostrar para vocês que realmente quando você adquire um produto da Âncora, você adquire um produto da Enhel, você adquire um produto da Canite, você não está adquirindo um produto que simplesmente é colocado no mercado sem antes passar por um laboratório de qualidade, um laboratório que vai realmente analisar todos os, todos os processos de necessários para que esse produto vá para o mercado e atenda a necessidade do mercado, mais uma vez eu te peço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu vou deixar o link aqui do canal da Âncora para que você também possa conhecer mais produtos da Âncora, porque a gama de produto é muito grande. Eu não tem como falar aqui, mas a Âncora tem um pro, produtos é, que atende alvenaria, atende construção a seco e, e outras áreas. E uma coisa que eu quero te pedir, deixa aqui no comentário se você já teve problema com o parafuso. Se você já teve, não esquece. Bora lá família, loucos por drywall.